Né? eu tinha e cancelei. Então, eu usei, acho que um mês ou menos de um mês. Não tinha vontade de usar o cartão por açúcar. Então, eu só contei para vocês mais ou menos essa história, para vocês entenderem, talvez vocês que têm o cartão, falam, mas por que o Taúl fez isso? É, vocês que estão atrás dos bastidores não têm noção do que era feito com esse cartão. né? Então, e além de muito mais outras coisas. tá? Muito mais outras coisas. Então, eu vou para vocês apenas um pedacinho do iceberg, que aconteceu com esse cartão. O cartão de crédito que vai te dar a possibilidade de você ter milhas. tá? Milhas, pontos e benefícios. Então, o que eu falar desse cartão é baseado ao que A pontuação, a validade dos pontos e os benefícios do ponto. Baseado aquilo que hoje o mercado tem de bom em cartão de crédito. Tá? Tudo certo? Então, o que nós vamos fazer aqui hoje? A nossa lição de aula, a nossa lição hoje, é conhecer esses cartões que nós temos hoje superiores agora ao mercado, mas... Logicamente que não vai suprir o que o Pão de Açúcar faria, tá? Se você quiser abrir uma conta no Banco Original, a Raquel, o Levi e a Cláudia, eles estão aqui ao vivo com vocês. Vocês podem chamar eles aqui no WhatsApp, que a Raquel, o Levi e a Cláudia, eles estão aí abrindo contas, pedindo cartão Black, Platinum, Gold, internacional com vocês aí. Só chamar a Raquel, o Levi e a Cláudia, que eles estão aqui ao vivo com vocês, tá? Maravilha? Show de bola. É, hoje nós temos é, alguns cartões que, que podem driblar um pouquinho aquilo que o Pão de Açúcar fazia. Logicamente que o Pão de Açúcar é o cartão quando ele estava com aquela pontuação de um real, um ponto no Gold, e um real, um ponto no Platinum, e 088 no Platinum para Latam e para Smiles, e 0,7 na Latam e na Smiles pelo Gold, eles tinham aí o seu papel de ser um dos melhores cartões para acúmulo de pontos e milhas. No entanto, o Pão de Açúcar, ele não foi idealizado para criar as estratégias que foram feitas com o cartão. Então, o que aconteceu com o Pão de Açúcar? Devido a essas manobras que foram feitas com o Pão de Açúcar, sendo que o cartão foi criado para atender o público do supermercado Pão de Açúcar, né? o pessoal começou a fazer o que com o cartão do Pão de Açúcar? É, talvez vocês não saibam, mas é muito mais e muito além daquilo que você imagina quando você usava o cartão, por exemplo, para cadastrar o cartão do Pão de Açúcar em uma carteira digital. É, talvez para você, é simples isso. E é mesmo. Só que além de fazer isso, existiam outras façanhas que eram feitas com o cartão do Pão de Açúcar, que fez com que também o Itaú mudasse o, logo rapidamente a situação desse cartão. E o que estava sendo feito com esse cartão do Pão de Açúcar? Eles pegavam, por exemplo, 30 mil de limite, 20 mil de limite, compravam milhas, igual aconteceu agora com o Santander, 50% de desconto, né? cadastrava o cartão do Pão de Açúcar no, no site de Santander, Esfera, comprava, é, por exemplo, 5 mil milhas, 100 mil milhas, 200 mil milhas que era que podia comprar, vamos falar aí, 200 mil milhas. 200 mil milhas ele comprava e transferia para Smiles, fazia virar 400 mil milhas, por 17,50 E vendia as milhas por 25 por R$30. E assim, ele pegava o dinheiro que ele recebia das milhas, pagava a fatura do cartão do Pão de Açúcar e ganhava essa quantidade de milhas também do cartão, ou seja... Ele comprava milhas, ganhava milhas, dobrava milhas e fazia uma manobra para ganhar milhas e mais milhas e mais milhas. Isso foi um dos pilares, além de criar a carteira digital para pagar a conta de água, luz, telefone, que é normal, podia fazer isso, normal, não tem nada de errado. Tá? Só que o cartão Pão de Açúcar não foi criado para esse efeito, eles criaram o cartão para que o cliente usasse no dia a dia para ganhar as milhas e então. tal. Acredito eu, ninguém me contou isso, tá? ninguém me falou nada. Acredito eu que se tivesse sendo usado o cartão como um dia a dia, pagar compras, é, fazer compras, tal, hoje vocês teriam o Pão de Açúcar. Vocês, quando eu falo vocês, que tem o cartão que gostava do cartão. Né? Eu tinha e cancelei. Então eu usei acho que um mês ou menos de um mês. Não tinha vontade de usar o cartão Pão de Açúcar. Então, eu só contei para vocês mais ou menos essa história, para vocês entenderem, que, talvez vocês que tem o cartão, falaram, mas por que o tal fez isso? É, vocês estão atrás dos bastidores não tem noção do que era feito com esse cartão. Né? E então, além de muito mais outras coisas. Tá? Muito mais outras coisas. Então, estou falando para vocês, apenas um pedacinho do iceberg que aconteceu com esse cartão. Tá? e O ducks não vai acontecer com isso. E ali, eles estão bem preparados para esse tipo de, de ação. Tá? Bem, três cartões que eu trago para vocês que podem ajudar vocês a mudar essa, essa forma de calcular com o cartão. Lembrando que o cartão que eu vou trazer aqui, tanto do Bradesco quanto do Itaú, não pontua mais em carteiras digitais. Ou seja, esses cartões que eu vou falar para vocês, para usar em carteira digital não vai funcionar para ganhar milhas. Tá? Aí você teria que cadastrar outros cartões para ganhar milhas na carteira digital. Teria que ser do Banrisul, é do BRB, é, da Caixa, do Banco Brasil, né? Esse, essas outras carteiras, menos o Bradesco e menos o Itaú, tá bom? Bem, o cartão que eu trago para vocês, é, junto, para poder melhorar aí a pontuação e dar um, um up na quantidade de milhas que vocês vão ter comprando milhas, pagando contas e tal, é, logicamente que, de novo, tá? Usar esses cartões na carteira digital Bradesco e Itaú não pontua em pagar contas. É, você comprando milhas, é, vem, vem, é, usando no dia a dia, você vai ter uma pontuação máxima que esse cartão te dá. Então, vamos lá. O primeiro cartão que vai substituir o pão de açúcar de uma forma 50% daquilo que você ganhava é o cartão Mastercard Black do Itaú Varejo. Ele é um cartão que está disponível para clientes do varejo do Itaú. E para contratar esse cartão, ele é através da carteira digital. Ou seja, ele é um cartão digital disponível no aplicativo ou pela central de atendimento. Esse cartão não está disponível para contratar através do site. Ah, eu vou lá no site e vou pedir ele. Não existe. Você nem vai ver ele lá. Ele é um cartão Mastercard Black, chamado Mastercard Black Varejo, que pontua é, a cada dois reais gasto, tá? É um ponto. Ou seja, o Itaú, o Pão de Açúcar, era um real um ponto. Agora esse é dois reais um ponto. Tá? Tá? R$2,00, um ponto. Mastercard Black, Varejo, Itaú. 50% do, do que o Pão de Açúcar faria. Um por um, dois por um. Tá? Então, se você gastar 5.000, ganha 2.500 é, pontos. Se gastasse no Pão de Açúcar 5.000, R$5.000,00 mil, mil pontos. Se gastar dez mil nesse cartão, cinco mil pontos. Se gastasse no Pão de Açúcar, R$10.000,00 pontos. Ou seja, 50%. E, e se, eu, se eu pegar um cartão que pontua dois pontos, não daria? Não, não daria. Se o cartão com dólar multiplica pelo dólar, né? você vai ganhar uma, uma, um, um deságio menor do que os 50%. Então, o que tem de bom hoje no mercado para continuar a fazer é, a continuidade de ganhar pontos, acúmulo de milhas com maior fervor, seria o Mastercard Black do varejo do Itaú. Tá? Nós temos vídeo no canal explicando sobre ele também. tá? Então, se você não conhece esse cartão, temos um vídeo explicando como que funciona esse cartão. Todos os benefícios que o cartão tem também. A anuidade dele é 12 parcelas de 50 reais. Mas, é, segundo os membros do canal, o Alex e outros membros que têm o cartão, estão conseguindo a isenção dele através da central, pedindo a isenção de um ano. Então, a galera está conseguindo isentar ele pela central. A outra forma de isentar esse cartão, esse cartão é gastando 5 mil reais por mês você isentaria a anuidade desse cartão também, tá? Então, isentando por gastos ou isentando pela central, caso você consiga, no caso, pela central atendimento. Então, esse cartão Black do Itaú, Varejo, ele pontua dois reais um ponto, junto ao programa de fidelidade do Itaú e né? que é a fidelidade do cartão Itaú. Esse cartão Black, ele traz todos os benefícios que o Mastercard Black tem, sala VIP limitado junto a Mastercard Black 1 e 2 lá em Guarulhos. Tá? E você consegue é, também, com esse cartão do, do Itaú, é, os benefícios supremos da Mastercard Black. Então, além dele ter uma pontuação boa, que é a cada R$ 2,00, um ponto nesse cartão, a anuidade é possível isentá-la por gastos, R$ 5.000,00. Ou ligando na central, pedindo a isenção do cartão, como o caso do nosso amigo Alex fez. tá? E outros membros fizeram também. Então, esse é um dos cartões que você teria é, de melhor performance comparado com o um cartão que pontua por dólar. Se você pegar um cartão que pontua dois pontos por cada dólar gasto, você pega lá, por exemplo, R$ 5.000, divide por 5,21 dólar, multiplica por dois, você vai ver que não dá nem 2.500 pontos. Se você pegar um cartão que pontua 2.2, você vai sentir o impacto também devido ao dólar. Tá? Então, hoje, o que você teria de melhor performance aí, seria esse cartão do Itaú. Tá? O Mastercard Black, a cada dois reais um ponto para esse cartão. E o segundo cartão também está ligado ao Itaú. Por quê? Que é o Visa Infinity, que é o irmão do Black. A cada dois reais gasto no Visa Infinity, também ganha um ponto todos os benefícios supremos da bandeira Visa Infinity a anuidade de 5 mil isenta por gastos e também é, a anuidade, desculpa, a anuidade de 50 reais por mês isenta também por gastos de 5 mil tá? a anuidade do Black do Infinity 600 reais, só para que você saiba o pão de açúcar era 650, o Platinum você vai ter um cartão Black com 600 de anuidade podendo isentar por 5 mil ou tentando na central a isenção Tá? Então, tanto o Black quanto o Infinity do Itaú, você isenta por, você teria a pontuação maior para a versão dos cartões. Então, o que você teria de bom nesse cartão é que você teria pontuação por reais. Então, dois reais, um ponto no Black e no Infinity. Tá? Então, esses dois cartões seriam as melhores opções que você teria no mercado hoje. E como que contrata tanto o Black quanto o Infinity? Entrando em contato com a central do Itaú, no chat... Pedindo para transformar o seu cartão do varejo puro em Black e Infinity. Qual cartão? Os cartões puros do Itaú. Platinum, gold, é, internacional, puros. Não pode ser cartão a, do, da Azul, cartão do, do Magazine Luiza, cartão da Casa Bahia, do Ponto Frio. Não. Tem que ser cartões puro Eles transformam o seu cartão do varejo em cartão varejo, black ou infinity. Tá? Então esses dois cartões seriam as melhores opções que você teria no mercado hoje para transformar em pontos e milhas.